Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa a madrugada, fechou aqui na área. Bom, eu tô operando aqui nesse momento, resolvi gravar com vocês o mercado que eu tô testando e tem dado um resultado é, legal, tem, tem batido bem e eu vou mostrar para vocês o racional. Bom, vamos lá, deixa eu só fazer a entrada aqui. O jogo acabou, beleza. Então calma aí que eu já explico e a Beth abrir os mercados para me ajudar. Vamos lá. Chelsea Norwich. Deixa eu pegar isso daqui. É, menos um para Chelsea, um de quatro, beleza. Bom, galera, o mercado, como vocês já viram aqui, eu vou fechar todo para a explicação ficar um pouco mais fácil. Lembrando que tô, tem vagas ainda no meu VIP, tá? O VIP é voltado pro over 2,5, tá todas as informações aqui na descrição, fechou? Bom, esse, esse vídeo aqui é para quem gosta de operar com áudio alta, tá? Então o que a gente vai usar aqui como base? Vai usar a tabela, então só foram 25 jogos até agora e o Lanterna é o Norwich. Esses 25 jogos, o Norwich perdeu 16, só venceu 3 e empatou 6. Então a gente vai jogar contra ele sempre. Só que o mercado que a gente vai... É isso que eu fiz a entrada, não sei se vocês viram. Que é do Handicap. Só que essa liguinha aqui ela é chata, aquela dessas travadas toda hora, velho. Deixa eu atualizar aqui de novo. Para explicar para vocês. Então, beleza. próximo jogo do, jogo do Norte é contra o City. Então, o que, que a gente. Esse, esse, vamos por partes. Ó, o Chelsea acabou de fazer um a zero. Se o Chelsea ganhar por dois gols de diferença é Green, a gente pega a nossa odd de 4, se eu não me engano, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, acho que é, que é isso. Pendentes, é, 4. Beleza. Então o Chelsea tem que ganhar de 2 a 0 ou mais para a gente pegar a nossa odd, tá? Então como o Norte é o Lanterna, a maioria dos times que joga contra o Norte vai ganhar ou vai empatar, não vai perder. Só que eu tô preferindo agora testar esse mercado porque a odd é alta, bate com alguma frequência e não é difícil de cobrir. É então, mod de 4, 5, 4, 5. Então, é uma mod que fica mais, mais tranquila da gente cobrir. Então, eu vou operando aqui com vocês. É, já vou preparar, deixar a entrada preparada aqui no jogo do City. Ah, então, vamos lá. City menos 1. Tá pegando, pagando 3,40. Cara, vamos até meter uma moedinha aqui nessa odd de 8. De repente, se o Chelsea meter um 2 a 0... Vai dar green, aí não tem para que a gente entrar, porque a gente já pegou a nossa entrada, senão a gente continua aqui. Vamos ver. Chelsea 2x0, provavelmente vai acabar. É, 2x0 para Chelsea, vamos ver. Aí, maravilha. Acabou. Deu green. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. R 2 reais, virou 8. Show de bola, às vezes ela tá já, né? É bacana. Vou repetir. Vamos lá. Você vai vir aqui, batch 365, esportes virtuais. Essa liga aqui. Você vem em tabela. Deixa eu só tirar isso daqui. Aí você vai pegar o lanterna. E vai encontrar o lanterna. Então, nesse caso aqui, seria o site. Vamos fazer... Vamos fazer a entrada aqui no jogo do City, só para a gente ver se a gente vai pegar uma moedinha ou não para a gente acompanhar. Vamos colocar 75 centavos aqui, mod de 3,40. Ah, beleza, beleza, beleza. Vou fechar os mercados aqui para ficar mais fácil a gente ver o jogo e vamos assistir esse jogo. Faltam 10 segundinhos, vamos assistir esse jogo do City. Para ver se a gente pega esse... Aqui. O legal só é que você espere uns 10 jogos do campeonato, né? Então, vamos só mostrar aqui para vocês. Quando você vier fazer essa análise, clique em tabela, espera que tenha rolado pelo menos uns 10 jogos, tá? Porque daí dá para ter uma ideia de realmente quem vai ser o lanterna e quem vai ser o, o líder, enfim, o, o campeão, né? Vamos ver, o City precisa meter um 2x0, pelo menos, mas se der, se der Red essa a gente está no lucro, né? A gente acabou de pegar um... Um de 4. 2 reais, acabou de virar 10. Mas vamos ver. 1 um a 0 City. Vamos, Ederson. Salva nós aí, hein. Pra fora, uh, graças a Deus, hein? Boa. Mais um golzinho do City é green, hein? Norte na bola, pra fora. Vamos lá, ataque do City, boa, mas perigoso. Uh! Quase! ataque do norte, talvez o último lance pode ser. Vamos ver se tiver mais um lance do City, deixa a gente sonhar. Ah, não deu, não deu, não deu, não deu. Não deu, vamos tentar mais uma, vamos tentar fazer uma cobertura, ver se a gente pega aqui. Vamos ver contra quem o norte vai jogar agora. O norte vai jogar contra o Leicester. Então vamos lá, Leicester. Tá aqui. Cadê o jogo aqui? North Leicester. Cadê o mercado, gente? A gente quer prestar? Cara, eu gastei 0,75. Eu vou com um realzinho nessa. Vamos fazer. Agora eu vou fazer até a gente recuperar. Pra vocês acompanharem. Né? Beleza, 20 segundos. Esperar o jogo rolar agora. Então lembrando, o Norte, Nor Lester precisa ganhar de tipo, pelo menos 2x0, que não é tão difícil, né? Mas já vamos preparando a outra entrada enquanto isso. Se a Beth me ajudar, que ela adora dar uma travada, deixa eu dar uma atualizada aqui. O Norte vai jogar contra o Burney. Vamos deixar aqui já no esquema. A entrada do Burney é menos que delícia. Agora vamos voltar aqui. Leicester e Norwich. Xiii! Um 1x0 por Leicester. O Norte tem que ganhar... A Letra tem que fazer 3x1 agora. Puxa! Travou, travou, travou. Cadê o jogo aqui? É, esse jogo aí vai dar ruim pra nós, né? Então a gente gastou 1,75. Vamos pro 1,25. Você gasta 3 reais... É, se bater, a gente vai pegar 8. Tá bom, né? Vamos lá. É, esse jogo já. O Norte ganhou. Sem cortes o vídeo, hein? O vídeo vai ficar longo, mas vamos. Vamos sem cortes, sem pausa, para vocês... vocês acompanharem aí como que é na prática. o oh, Norte, meteu um 3x0. Pagou lindo no mercado contrário, né? Se a gente tivesse ido na vitória do Norte... Mas não dá, o Norte é lanternão. Vamos ver como é que tá. É, o Norte tá... Tá zoado. Lá não acabou a rodada ainda. Mano, isso é um caralho, esse negócio aqui. Toda hora que trava... Então vamos lá, Eu já vou preparando a outra entrada. Norte Burn é o jogo que a gente foi. Vamos ao 57. Norte vai jogar contra o Brighton. O Norte é favorito, hein, mano? Uh, cadê o mercado? Cadê o mercado? Aqui. Pode de 7. Então o nosso jogo aqui é Norte e Burn. Então, até agora a gente gastou 3 reais, certo? Deixa eu ver aqui. É 1,75 mais 1,25, 3. Se não bater, vamos ver o que a gente faz. Cadê Norwich? Burny aqui, vamos assistir o nosso jogo, vou começar. A gente gastou 3 no modo de 7. Deixa eu fazer aqui. Uh, vamos com um realzinho, né? Eu vou pegar as 4 e ganhar do 3. Um, tá bom. E grão em grão a galinha chupada. Então a gente precisa que o Burnley ganhe de 2x0, pelo menos. 2x0, né? 3x1, dois, um, dois gols de diferença, né? E só dá norte, amigo. O norte hoje tá... tá embaçando pra nós. Uh, pelo menos eles erraram. Primeiro tempo só ataque tá do no norte, hein, velho. O Bernie tá de brincadeira, hein. Pelo menos eles erraram todos, né? Menos mal. Puxa, azedou o caldo agora, hein? Agora azedou o caldo. Agora o Burnley precisa fazer 3x1. Difícil, hein? Tem que ser só ataque dele e todos os gols. É, não deu pra nós. Vamos fazer a entrada já. Então agora a gente gastou 4 reais. É, se bater essa do... Do Brighton a gente vai ter ganho 7. Então beleza, essa vai dar red. Vamos ver o próximo jogo já. Norte City aí, ó. O City pode salvar nós. Vamos ver aqui. Tá mod de 4. Beleza, vamos para acabar. Isso daqui ó, não sei se deu para entender. Eu já tô preparando a outra entrada, ainda vai rolar 57. A gente gastou R$4 até agora. É, tá rolando, vai rolar R$57. E a nossa próxima entrada vai ser no meia-noite, né? No 00. Se não bater. Só para adiantar já. Deixando as coisas no esquema. Qual que é o nosso jogo mesmo, cara? É, o... é Contra Lanterna. Uh, Norwich. Esqueci, muita informação. Norte Brighton. Então até agora a gente gastou R$4,00. Vamos dar uma olhada no cell phone aqui. Bola do Norte, Norte tá o fim de jogo, hein? Falou assim, o Feijão vai gravar, vamos dar só nós. <risos> Bom, vamos pensando aqui, eu gastei 4 reais até agora. Olha o Brighton. Olha o Brighton, Brighton deixa da gente sonhar, cara. Então a gente gastou 4 eu vou colocar 2. Aí eu vou ter gasto 6, se voltar, vai voltar 8. Uh, a gente precisa de mais um gol do Brighton, né? Vamos esperar para não fazer a entrada. Mais um golzinho do Brighton e, e dar o nosso green. Uh, uh. Vamos, Brighton. Ajuda nós aí, pô. Vai dar 10 horas de vídeo já, caralho. Ô, oh, meu goleiro, aceita essa bola aí. Uh, vamos para o último lance, provavelmente. Ah, vamos continuar, vamos continuar para fora. O Wharton ganhou, mas ganhou só de 1 a 0. Resultado que para a gente não serve, tem que ser pelo menos 2. Então vamos no City. Então a gente gastou 6, City ganhando. É, volta 8, a gente tem 2 reais de lucro. Na nossa outra entrada, a primeira do vídeo... Tinha batido R$10,00, né? R$2,10. Que é opa, essa daqui. Não, R$2,08, é verdade, R$2,08. R$2,08, beleza. Vamos voltar aqui. Vamos preparar a próxima entrada. O Brighton vai jogar com... O Norte vai jogar contra o Palace. Vamos lá, Palace, menos um... Pode de cinco, beleza. Vamos ver o jogo do City quinze segundinhos para começar o jogo. a gente gastou 6, deixa eu pensar aqui, se eu meter 2 aqui, a gente vai ter gasto 8, vai voltar 10, não, né? vamos voltar 3, Vou meter um 3, que a gente vai ter gasto 9 para voltar 15, boa City, 1 a 0 City, pênalti para o Norwich, Gol do Norte. O Norte tá passando pra nós, hein? Tá com cara de ser um jogo com muitos gols, né? Então, torcer pra ter bastante ataque do City. Precisamos de mais dois golzinhos do City, hein? Vamos ver se o City deixa a gente sonhar. Boa, City, só mais um, né? Se o Norte fizer, vai dar. Deu ruim. Acho que só vai. Não, acho que tem mais uns dois lances ainda, talvez. Vamos lá. O City tem que fazer pra gente sonhar, né? E aí, travou pra ajudar. É, não deu, então vamos lá. A gente gastou 9. Voltando, a gente vai ganhar 6. Mais 6 da, da última entrada. Vai ter ganhar 12 reais. Tá bom. 12 reais em. 12 reais em 20 minutos. Não tá ruim, não. 12 reais em 20 minutos não tá ruim, não. Então vamos lá. A gente precisa. É, cadê o. North Everton. Menos cinco e cinquenta. Então agora a gente precisa. Até eu perdi aqui. O parecimento é um azerinho, dois azerinho, né? Dois azerinho, dois azerinho. calor que tá aqui hoje em São Paulo, hein, velho. Nossa Senhora. Lembrando também, né, velho, que poderia ter parado no comecinho já, né? Que já tinha batido, mas aí a gente continuou. Agora vamos só para recuperar mesmo, fazer uma moedinha. Buscar esses 12 reais aqui. dali Norte, então a gente gastou 9, nove... para não sair sem querer, velho. Oh, meu Deus. Cadê o jogo do Norte? Norte, Norte, Norte. A gente gastou 9 reais. Ah. Mais 4, vai dar 10, 11, 12, 13. 13, 22 Tá bom, vai voltar. Vai voltar 9. Norte, agora precisa meter um. Faço, precisa meter um 3x1, né? É, deu uma azedada, né? é um difícil, né? acho que só tem mais agora é impossível, vamos lá deixa eu só fazer a conta de novo aqui, porque eu até me perdi velho. então vamos lá, vamos fechar aqui uh, 3 reais, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, ser 14 reais até agora vamos ver do Everton aqui E nosso próximo jogo é o do Everton, R$14,00. Se voltava vai dar R$22,00. Ficou para os não está ruim, não. não. Cadê, cadê, cadê? Everton, Everton, Everton, Everton. Eu não sei se, pera, Quanto foi nosso jogo? No, no norte ganhou. O Palace ainda virou o jogo. Agora vamos lá. Então a gente gastou R$14,00. Vou deixar essa entrada pronta aqui. Como está demorando muito para bater essa linha, vou começar a colocar uma moeda também no, pro norte tomar uma goleada. Aqui, Norte Everton. fazer as contas aqui, então 10, 14 é, 5 vai dar 19 4 vai dar 18 do norte, oh, beleza. 4 vai dar 18 mais um, 19 reais vamos ver aqui, vou deixar esses 19 reais no esquema boa Everton aí caralho Ó, o Everton deixando a gente sonhar, hein Oh, muito importante, tá você que já chegou até aqui, não faz a entrada antes do jogo anterior acabar, porque não dá para cancelar essa. tá Na outra liga dá, mas nessa aqui não dá. Se você fizer a entrada, não tem como cancelar. tá dando o nosso resultado agora. Torcer para o Everton fazer mais um para garantir. o ataque do Everton acho que agora já era, hein? Muito azar. Vai dar muito azar agora se eu não bater. Já era. Aí, caralho, ó. Acabei de fazer esse raciocínio, tá vendo? Que eu vim aqui. Se, se eu tivesse ido assim, ia pegar uma de 15 ou mais nesse jogo. Mais paciência. Bom, cara. Bom que deu pra vocês verem tudo. Verem os heads e tal. Vamos fazer a conta aqui. Enquanto ela tá pensando. Vamos pegar aqui desde o jogo do Chelsea. Que é que a gente fez a linha. Então é, virou R$ R$2,00 virou R$8,00. Vou fazer a conta aqui com vocês para ficar mais fácil. Então vamos lá, aqui eu gastei R$2,00. É, 2. Oi, caralho. Calma aí, gente. Ajudando. Calma aqui, que a gente está na raça, é assim mesmo. Mas vamos lá: 4, 7, 9, 10, 11 12. 14, gastei 14 reais e ganhei 8, mais 22, 30, 16 reais, então 25 minutos de vídeo, 16 reais, fechou? É, aqui eu mostrei o cara muito o que eu faço, esse mercado aqui é muito legal de operar, tem que ter resiliência, porque vocês viram que foram alguns em sequência, mas bate, 16 reais em 25 minutos, fechou? Valeu!